Lula. Luiz, mano, eu, cara, eu não aguento mais nada. a gente já tá horas nadando e não encontra nada, velho, nosso barco já afundou horas, cara, e a gente não encontrou nada, mano, eu, eu não aguento mais, que eu já tô muito cansado disso, vai, mano, continua sem mim, cara. Não, nada, mano, não, cara, a gente não pode desistir, mano, a gente vai conseguir encontrar alguma coisa, velho, vamos não nadar um pouco, cara, vamos vai. tentar, cara, não desiste, não vai, cara, velho. vamos não aguento, cara. Minhas pernas estão cansadas, velho. Não... Mano, eu tenho certeza que a gente vai conseguir encontrar alguma coisa, cara. Ah, então, Fernanda. Luiz, me segue. Oh, me Fernanda. segue, não. Eu vou te eu... seguir. Eu já tô até... Acho que é água... Acho que é água salgada, cara. Fala que você tava me chamando, velho. É uma miragem ou é uma ilha ali? Cara, meu Deus. Velho, Luiz, vamos, Luiz. Vamos. É uma ilha, cara. Lá no fundo, mano. Meu Deus, cara. Depois de horas nadando, Luiz. Mas Encontramos assim, uma eu falei ilha, pra você, velho. Cara. Eu falei pra você, cara. Meu Deus, mano. Meu Deus, meu Deus. Muito obrigado. Nossa, vamos, vamos, Luiz. Usando Ai, nossas Deus, últimas louca, forças, mano. Vamos, vamos. Agora, agora, agora... eu tô começando a ficar com fome, cara. Tomara que lá tem tá alguém, cara. mano. Possa ajudar a gente, velho. Eu não aguento isso. De verdade. Vamos, vamos, vamos. Nossa oh, mãe. Goste. Chegamos, é, mano. Chegamos. Meu Deus, beijo. Hum, ah, meu Deus, terra. Hum. Nossa, eu odeio areia. Areia tem gosto de farinha. Salgada. Muito mano, cara, vamos ver se tem alguém, velho Precisa ter alguém pra ajudar a gente Olá Olá Luiz, achei mais duas Oi. ilhas, mano Lá do outro lado, Nossa. velho Tem cachorro, mano Olá Não, não O, o que foi isso? Eu caí tô... Meu corpo tá Estralando por causa de tanto tempo na água é com o corpo estralando meu Deus. Isso aqui vai ser Olá <risos> Ai, ai, meu Deus Vamos lá, Nossa, Luiz, precisamos atravessar, mano Não tem cachorro aqui, velho Cuidado Vamos pra eles não ser mano. selvagem e morder a gente Será, mano? Não é... Será que... Velho, tem tartaruga, mano Meu ai, Deus sim, Mano, eu tô morrendo de fome, cara. Eu preciso comer alguma coisa, mano. Eu preciso também. Olha, Fernando, um porco. Um javali, quer dizer. Luiz, Luiz, olha para mim, Luiz. E comer alguma coisa. Ah, sai fora, caralho. <risos> vamos, vamos, vamos. sério, sério. Cara, tem uma vaca aqui, mano. Tem outro porco, Luiz. Mata, mata, mata. Cara, que dó, velho. Desculpa, porquinho, desculpa, mas eu preciso muito, cara. Desculpa, meu amiguinho. Se eu tivesse uma faca, sua morte seria mais fácil. Nossa, a faca, tá a vaca falou não, cara. Não, não. Matamos é, a vaca, cara. Que dó. Mas desculpa, vaquinha. Precisamos de você. Luiz, você comeu a carne crua. Canibalismo, né, pai? Hum, cara, e tem hoje de quê? Tem hoje de quê? Sangue. Você tá falando sério? Vai você comeu a carne, mano? Crua? Não, aquela aqui, ó. Eu tô, eu tô com nojo, cara, de comer, velho. eu acho vamos, que eu vou ter... atar, né? vamos tentar achar um, alguma coisa, cara, pra fazer vamos uma Vamos tentar fazer alguma coisa. eu tô com nojo, velho, de comer carne assim, velho. Eu sei que eu não eu tenho, Se tenho gente que comer mesmo. A gente tem mas... nas árvores para tentar madeira. Cara, eu eu acho que dá para usar o que eu assisti na na televisão, velho. Tem uma série chamada Largados e Pelados. Isso pode ajudar, mano. A gente não tem nenhuma bederneira, nenhuma faca. Mas eu acho que pode ajudar, Luiz. Vamos Vou quebrar pegar essa aqui que é menor. Cara. Pega o máximo de madeira que você conseguir. Luiz. Oi. Para de respirar no walk -talk. Fernando, e se a gente é, refinar as madeiras para durar mais? Como assim, cara? Tipo fazer um, tipo uma mesa para trabalhar para a gente poder desenvolver algumas ferramentas para a gente. Cara, é uma boa ideia, velho, mas como a gente vai fazer isso? Eu só eu tenho Ah, você tem, eu tenho 11 pedaços de graveto aqui que eu peguei, cara. Cara, eu vou tentar montar alguma coisa tipo parecida como uma mesa de trabalho. Pera aí. Beleza. Você, eu vou, vai faz o seguinte. Eu vou te jogar o que eu tenho. Vai, vai utilizando aí essas daqui, ó, que eu peguei e ver se você consegue fazer alguma coisa. Meu Deus, eu tô muito cansado, Luiz. E tá ficando escuro. Já A gente não vai conseguir fazer mais nada. É verdade, cara. E a gente não sabe onde a gente tá, a gente tá perdido e com pouco alimento. Verdade, aqueles dois porquinhos, mano. Não vai dar pra quase nada. Não. Não mesmo. A gente precisa plantar árvore, cara. Porque se a gente acabar com essas árvores aqui e elas não nascerem, moiódio... A, de a gente vai ficar sem mantimentos. Isso, e agora? O que a gente faz, mano? Será Nossa, Luiz, conta? tem uma caixa aqui, foi você que criou? Essa daí foi a mesa de trabalho, cara. Consegui desenvolver isso, cara. Meu Deus, e como é que eu faço aqui, cara? que que eu... Eu consigo fazer umas tábuas. É, cara. Putz, bicho. Luiz, eu consegui fazer taco de beisebol, mano. Sério, cara? Como você fez? Ah, sei lá. Eu fiz aqui com duas madeiras, uma em cima da outra, mano. Fiz taco de beisebol, velho. Ó, oh. Olha aqui na minha mão. Cadê você? Deixa eu ver. Eu tô tentando achar alguma pedra pra Olha aqui, olha aqui. Caraca. Oh. Ah, tá de sacanagem, velho. Onde você achou essa picareta, mano? Eu consegui fazer aqui na bancada de trabalho, amarrando o... Caraca, uma cobra, mano. Uma cobra com três patas ali, velho. Do outro lado ali, ó. Meu Deus, Caraca. mano. Parece você, velho. Olha. Eu ela. não gostei disso, não, mano. Bom. Porque elas que tá com o musgo, meu moletão de tanto tempo nadando, mano. É, isso não é preconceito, cara. É que, sei lá, vocês são irmãos. Aqui, pra Luiz, ser. tem outro, meu Deus do céu. Nossa, Luiz cara. Chega lá perto para ver o que acontece. Que? Será que Chega. ela, será que ela é, ela é eu inofensiva? Vou lá, eu vou lá, eu vou lá. Eu, eu, acho vou que lá ela... eu vou lá, Olha que legal. Meu Deus, Luiz. O que é isso? Nossa, cara. Mano. De que é isso, velho? Olha, o que que é isso, isso aqui parece? Carvão? Mentira. Cara, dá para fazer uma fogueira, mano. Mano, é uma f... é carvão, velho. Meu Deus, e tem muito! Ah, não, velho. Ah, não, ah, não, Olha ah, não, ah, não. Que... Vamos comer, velho, essa noite. Vamos comer. Oh, meu Deus. Acho que acabou, cara. Só tinha cinco, cara. Luiz, Luiz, eu tive uma ideia. Oi. E se mais pra baixo tiver mais coisa, mano? Vom, vom, eu vou tentar construir uma picareta, velho. Tipo fazer mineração? Algo do tipo? É, velho. E se a gente conseguir... Mano... Que ideia... Massa, mano Eu vou colocar se eu fizer Cara, eu vou tentar fazer uma fogueira pra gente, cara Caraca, Luiz Eu fiz uma picareta, mano E se eu tirar cara. aqui Eu fiz um machado ah, Olha, eu consegui fazer uma fogueira, cara Mentira carne Nossa, caraca Será que alguém consegue ver a gente, mano? Tomara. Olha a fumaça. Vai ser um sinal. É, pô. Cara, cuidado oh, que tem. Olha o cara aqui, Caraca, ó. Caraca, velho. O que, que é isso? Será que é os caras que estavam com a gente no barco, mano? Será que Será? eles transformaram? Não é possível, velho. Eu achei que isso só vi em, em filme, Luiz. Será que... Ai, cara. Tô ficando com medo disso, cara. Tá muito escuro. Fernando, a carne tá pronta. Pega Oi, ali. Delícia. Cara, tem mais um daqueles monstros que explode, cara. Caraca, velho. Eu vou brigar com eles aqui, Luiz. Luiz, eu tô conseguindo acertar. Agora tem uma aranha. Tem outro, mano. Tá muito cheio de zumbi, velho. Mano, tenta fazer alguma coisa parecida com uma espada. Mano, aí faz lá. aí, velho. Pra gente, mano. Caraca, mano. Aqueles monstros que explode destruir destruíram a nossa... A nossa fogueira, cara. Mentira. Sério? Nossa, Luiz, isso vai ser mais difícil do que eu imaginei, velho. Eu acho que a gente veio pro lugar errado. Talvez meu machado que... tá quase quebrando, velho. Cara, meu Mano, Deus, não tem cara. muito, Luiz, embaixo da água. Eu cara. Consegui... Tenta reformar, eu vou despistar eles. Eu vou despistar Caramba. eles. Faz duas espadas. Vou tentar fazer alguma coisa parecida com uma espada, sei lá. Nossa, gente nossa, gente Matei Caramba. outro, Luiz Matei outro, Luiz Cara Ah, começou a chover pra melhorar, velho Caraca, que tempestade Olha, cara, esse daqui parece com você Ah, vai pra roça, rapaz Mano, estourou minha espada Eu vou ter que usar o taco de beisebol, mano Cara, eu vou tentar fazer algo do tipo aqui pra gente Vai, vai que eu tô despistando Eu tô com uma aranha aqui perto de mim Eu tenho... Mano, mano Se a gente sair daqui a gente tá rico Eu tenho ouro, velho Caraca, tem um cara, um esqueleto atirando em mim, cara Ah, meu Deus, ferrou Ferrou, velho Tá trovejando muito forte, velho Mano, eu achei outro Não, ouro. Eu, eu tô morrer. com duas barras de ouro. Caraca, o raio tá caindo muito perto da gente. Luiz, eu tô lutando faz tempo com o zumbi, cara. Vou tentar te ajudar. Sai de perto de mim, zumbi. Cara, meu Deus. A gente vai conseguir. Tem fé. Cara, mas eu tô matei dois, matei um. Mano, caiu um raio perto da fogueira, velho. Aranha. Cara, eu vou matar a aranha. Meu Deus, o tem um zumbi no final da embaixo da água. Luiz, as meu pessoas Deus do barco Deus. se transformou, velho. Será, cara? Não é possível. De onde tá saindo tudo isso? Será que é isso mesmo? Será que é possível isso? Tá Mano, eu acho que alga dá pra fazer alguma coisa com ela, cara. Quer saber? Eu tô nem aí. Eu vou Fernando, fazer. parece que tá nascendo o sol. Que susto, Luiz. Pensei que fosse um zombie. Plants versus zombies. Caraca, a gente Caraca. tá vivendo um... Jogo, né, velho Parece muito, cara Como eu sou burro, cara Como que eu quero fazer Consegui fazer umas duas espadas, velho Você vai Toma, querer uma amiga. Eu quero, eu quero Toma Agora a gente tá armado, vem Eu zero ela Toma Caralho Mas esse aqui não é o Juninho? Vai, Luiz, bate nele aí, mano. Eu preciso de alguma coisa, cara. Eu tô com muita fome, velho. Matei. É muito mais rápido matar Não, fome não, quer dizer. Peebles, é, com alguma ferramenta, cara. Muito Ó, mais rápido. A nossa, o nosso carvão, Luiz. Luiz! Cuidado, mano. A cobra que explode, velho. Cara, tem um... Ah, não! Ai, cara, tem um... Dá pra sobreviver, velho As nuvens estão escuras Mano, eu acho, Luiz, que a gente arrumou o lugar errado, velho Aqui cara, Tá muito, é muito difícil, difícil, velho Cara, eu vou tentar pegar mais madeira pra tentar fazer algo melhor mano, do que Mano, talvez vamos, a gente vamos. vai ter que fazer um barco e vazar daqui, mano Não dá, velho Não dá, Luiz Cara, tá muito difícil, cara Muito mesmo Cadê, mano? Eu perdi tudo Cadê minhas, minhas coisas? Tá aqui, ó. tá aqui, ó Peguei pra você Valeu Beleza, obrigado. E agora, Fernando, mano? Fernando! Um cachorro selvagem aqui, ó. Não! Por que, que tu fez isso, bicho? Foi sem querer. Eu ia fazer carinho. Outro zumbi aqui, cara. Mano, cadê minhas coisas, Fernando? Mano, por porque tu tá matando a tartaruga sem necessidade, velho. Ela não tá te mordendo, mano. É pra pegar o casco ah, de tartaruga. Medo, não, Luiz, eu tive uma ideia. Eu vou fazer amizade com o um cachorro, mano. Se o cachorro a gente der um osso pra um cachorro desse, será que ele não vira nosso amigo? Eu preciso Talvez achar ele um. Talvez conf... é, ele tenha confiança na gente. Eu vou procurar, mano, um cachorro, velho. Cara, dog, eu vou dog... as árvores que tem aqui pra... Beleza, Luiz, pateniais. eu tô na... Eu tô na ilha aqui perto de você, velho. Relaxa. Bora, bora, só vamos. Agora a gente vai conseguir, mano. Vamos, vamos criar um barco e vazar tá disso. Tá ficando de dia, cara. Vamos criar um barco, Você velho. Você conseguiu, cara, dominar o, o cachorro aí? Sim, mano. E eu vou colocar o nome dele de hot dog, velho. Caraca, que massa. Luiz, cadê? Ele tá me seguindo, mano. Ai, que lindo, velho. Uhuh. Vem. Ele tá vindo, eu ele tá vindo. Olha o nome dele de Chico, cara? Olha o Chico, mano. Pode crer, velho. Chico... Luiz, vem aqui, tem Sim. outro Mas eu não tenho osso Eu tenho, Ah, meu Deus, eu morri pros um Quase que eu morri pra cobra Toma Luiz, vem, vem, vem Pega o osso, ó Seu amigo tá ali do lado Ele é o que não tá olhando pra mim, tá? Esse é meu, esse é meu O outro aí e... Ele não quis ser meu amigo Boa, cara. Agora a gente é o Watch Dogs, mano Ele não quis ser meu amigo Bom, vou pegar umas. Ué? Cara, eu tenho um ovo. Cara, a cozinha é ele. Cara, será que a gente consegue. A gente tem que sair fora dessa ilha, cara. Mano, muito, muito. Agora a gente vai ter que tentar. Eu vou tentar lembrar, mano. Como é que faz um barco, velho? Que eu assisti lá na série da televisão. Eu não tenho certeza, velho. Cara, isso cara. É, tipo assim, Luiz, deixa eu te falar uma coisa, e se a gente criar um barco e nessa tempestade sair da ilha e acabar se ferindo, velho, fora daqui? Cara, é, é o pior que se a gente tiver em maré, como aqui pelo jeito é mar muito profundo, significa que deve ter muito longe outra ilha, cara. Mas a gente é melhor tentar do que ficar aqui, aqui foi muito difícil sobreviver. Como essas madeiras, velho, vai tentando fazer alguma coisa. Eu peguei terra, tô pensando seriamente em. em construir uma, uma. alguma coisa em volta pra gente ficar protegido. Até mesmo pra gente construir o barco, mas. Cara. e se a gente não fazer um barco tão. tipo só uma canoa pra gente. Uma canoa não deve ser tão difícil, né? Só colocar um monte de rip em volta, não é? Provavelmente, mano. Cara, ó, enquanto você tava aí eu consegui aprimorar aquela espada que você fez pra mim, ó. Provavelmente com ouro, né? Que eu ó. peguei, né? Aqui, ó. Ah, você fez uma espada de ferro? Não, essa daí é. De, de preda? Pedra, cara. De preda? De preda, velho. What my god, mano! Agora sim, cara. Very good. Meu cachorro tá. Tá chorando porque tá na chuva. Cara. E se a gente tentar sair fora dessa ilha com dois botezinhos bem michuruca mesmo, cara? Não sei o que fazer. De verdade, mano. Você acha melhor? Qual é a sua decisão? Tentar sobreviver aqui? Você acha que pode passar algum avião ou algo do tipo? Vamos fazer o seguinte. Vamos, vamos tentar só passar essa noite aqui nessa ilha. Amanhã, se não estiver chovendo, a gente... A gente vai, mano. Mas vamos tentar fazer alguma coisa em volta, velho. Tranquilo. Vou tentar melhorar o espaço do ambiente aqui dentro. Tá, quê, mano, a gente se lascou lá atrás justamente por causa da chuva. E as pessoas, mano, eu não sei o que, que tem nessa água. Mas elas estão se transformando, velho. Isso não é bom. Isso significa que isso pode acontecer com a gente, mano. Também. Eu não quero virar aquilo. Eu vou deixar só uma passagenzinha assim, ó Beleza? Aham, uhum, concordo Cara, seu cachorro goitado Ele tá todo molhado Olha aqui, ó Eu deixei essa passagenzinha, Luiz Só pra... Pra gente... Mano, amanhã... Amanhã, tomara que esteja sol amanhã, velho Pra gente ralar desse lugar não aguento isso. Cadê a caixa de construção que você fez? Eu Colo... ela aqui. Coloca ela embaixo aqui, ó. Vamos colocar. Coloca ela dentro desse ambiente aqui. Põe ela aqui, ô, Luiz, pra mim. Olha aqui, cara. Coloca o seu cachorro aqui. Luiz, volta. presta atenção, Luiz. Olha pra mim, cara. É. Olha que pra que mim, coisa, calma. Põe a caixa de construção aqui dentro. Eu preciso fazer alguma coisa. Cara, você tem que manter calma, velho. A gente vai, a gente vai sair dessa, calma. Desculpa, cara. É, mas eu também não tenho nada. Me arruma mais. <risos> Meu me arruma ah, maneira, bicho. Tá, obrigado. Cara, eu tô... Eu não aguento mais, cara. Eu tô muito cansado. Eu preciso dormir, cara. Vai ser difícil, Luiz. Cara, eu vou tentar amarrar naquele... Eu vou tentar amarrar um graveto com carvão Pra ver se eu consigo fazer uma tocha aqui, cara Ó, oh, toma as coisas Ponte de luz, cara Nossa, você é muito esperto, hein, cara Pelo amor de Deus, velho Onde você aprendeu isso, você. mano? Aqui, pega não, não, usa aí, usa aí Usa aí que eu vou, eu vou catar algumas coisas aqui, velho Tranquilo Vou ficar embaixo, eu não aguento mais água. Ué, eu tô abrindo o um caminho aqui pra poder conseguir terra. Boa. Vem, dog, vem, doguinho. Doguinho, Caralho. chega aí. Chega aí, doguinho. Tira ele do, da chuva, coitado. Ele deve tá, vai ficar resfriado vem, e não vem veterinário, cara. Doguinho, vem. Ei, como é que eu falo pra ele vir aqui? Vem. Cara, ele deve te seguir, cara, se você se afastar dele. Problema, velho, é que tu pega... Vem, Chico, vem. Chico, vem. Fica aí, Chico, vai. Mano, a gente tá se dando muito bem fazendo isso, velho. Cara, mas tem que cuidar pra essa terra não cair na no, no nossa cabeça, algo do tipo, cara. Já sei, já sei. Eu tenho areia. Sabe o que eu vou fazer? Pronto, okay, Luiz. Tá. Pronto, Luiz. Eu acho que agora a gente não corre risco. Eu também acho, cara. Acho que assim vai ficar um... Ajuda, um né? É, com certeza Eu acho que eu vou tentar ver se tem alguma coisa pra mais pro lado, cara A chuva tá muito forte lá fora, olha Meu Deus, ah, velho até medo de ficar andando A gente precisa de uma janela pra respirar, mano O que você acha da de gente deixar assim? Eu acho uma boa ideia, cara Será maldade Porque como tá num local mais é fechado, vai ser difícil de respirar Ainda mais, é mais que a gente tá com terra, casa. mano Aqui em volta, velho É muito difícil mas tem que cuidar... E com até mesmo que... para observar, né? É. Cara, essa chuva parece que não vai passar tão rápido. Mano, não fala isso, mano. Cara, a gente precisava tentar fazer alguma coisa para guardar nossos... Nossos itens que a gente tá conseguindo aqui na ilha, cara. Por que você não queria uma caixa, velho? Pega uma tipo, caixa, um faz uma caixa, é Uma caixa só pra gente guardar Algumas coisas Cara eu Não sei se Isso que eu fiz serve, mas Mano, numa situação dessa Eu acho que qualquer coisa ajuda Independente Cara, olha o que você achou Cara, olha o que você achou, cara Luiz, tem um baú aqui, eu... velho eu consegui fazer ele, eu amarrei aqui com aquela casca da árvore, pra ele poder ter uma tampa, pra ficar um pouco mais ajeitado. Caraca, Caramba. você é muito engenheiro, hein? Cara, o que é Ferro! Que aqui? Ferro, velho! Perro, Cara, mas não dá pra pegar, com, eu acho que com essa picareta que a gente fez com madeira, cara. Vai ter que atualizar essa ferramenta também, vou tentar atualizar aqui, só um minuto. Que que foi, dog? Você já tá com fome? Cara, eu também tô com muita fome. Luiz, cadê aquela cara, fogueira, mano? Dá essa carne aqui pra ele. Quer ver? Ó, eu limpei ela um pouco. Tenta dar essa carne aqui pra ele. Ele é cachorro, eu acho que não faz mal. O cara tá falando pra mim dar carne podre pra ele. Mano! Cê... Que, barulho que barulho é esse? esse? Meu Deus! Que é esse, não, velho? Cara, eu vou colocar uma terra aqui pra esses mobs não entrar, cara. Cara, há partículas roxas aqui. Mano, eu tô ouvindo alguma coisa. Saiu, saiu. Ele tava lá do outro lado. Cara, eu tô com muito medo. Mano, o que que era aquilo? Tá escurecendo de novo e a chuva não para, velho. Meu Deus. Cara, eu coloquei uma terra aqui pra impedir a passagem daqueles monstros, cara. Mano, é Luiz, o que, que é aquilo? O que, que é aquilo, Luiz? Onde, cara? Aqui na frente aqui, velho. Deve Desceu, um... mergulhou, mergulhou. É um... Ah, é uma, uma, uma lula. lula, é uma lula, é uma lula. É, a gente tá em alto mar, deve ter o lulas aqui. Cara, Mas a eu tô... gente precisa é, fazer uma coisa melhor do que uma fogueira, cara. Uma fogueira é uma coisa que, tipo... A gente pode esquemar queimar, passar O cachorro pode passar por cima dela e se queimar também ah. A gente precisa encontrar alguma coisa melhor do que uma fogueira é... Será que fazer uma caixa de pedra vai... dar? Luiz, da... Luiz, eu tô ouvindo zumbi, Cornalha. velho Eu tô ouvindo um zumbi, Luiz E ele tá aqui, ó, desse lado Cara, eu tô com medo, cara Mano, que sinistro em pleno 2020, velho, zumbi, mano? Que que é isso, velho? Que... que lugar a gente tá, mano? Pra onde a gente veio parar? Cara, eu não sei. Eu tô assustado. Cara, tá ficando muito escuro, cara. Eu acho que é melhor você parar de abrir um ambiente. Por quê? Olha como tá ficando meio escuro já que tem. Cara, esse barulho tá muito perto. Ele tá aqui, ele tá aqui na parte de trás. Mano, eu não vou conseguir dormir a noite. Que eu preciso descansar, mas eu não vou conseguir. Eu também não, cara. Eu tô com muito medo. Olha outra daqueles coisas verdes que explode ali. Cadê? Ali na, na ilha do lado aqui, ó. Consegue ver? Não, pra mim não tá mostrando Ah, tô vendo, tô vendo Mano, será que ele, ele não consegue entrar aqui dentro não, né? Eu acho que não, cara Tomara que não Velho A gente conseguiu é, ah, Se adaptar cara. dentro da ilha A gente conseguiu se virar Mas é, A gente não tá Tá faltando alimento, velho Concordo, cara a gente precisa se alimentar, velho. Cara, eu vou lá fora tentar buscar comida pra gente. Com esses zumbis lá fora? Vou, cara. A gente precisa tentar conseguir alguma coisa, cara. Eu tenho uma espada também de pedra, acho que eu vou fazer isso. Eu vou ajudar também. O problema é que sozinho não vai adiantar eu ficar aqui parado, mano. Vendo você lá brigando, não vai. Vamos levar o cachorro, talvez ele. Luiz! O seu Luiz! Ele ajuda. Dois barcos! Aonde? Aqui na frente, na água. Como assim? Mano, a gente precisa pegar eles. Vim, vem, vem, vem, vem, vem, ah, vem. Ali não! Mano! Ei, cara. Meu Eu Deus, a gente tá fechado! cara tem Pai, dois tem barcos, que a, que a que gente que não que pode perder, velho! A gente não pode perder, velho! Vai, corre, pega um! Vai, vai, vai, vai, vai! Peguei. Bom, bom, bom, peguei, peguei, peguei. Peguei. peguei. Luiz, parou Para de chover, tem... velho. Me Meu Deus, bem, mano! Quebra. Vou levar essa mesa aqui, mano. Isso daqui pode ajudar a gente. Toma, Luiz, o seu barco. Véio. Cara, leva o baú. Pega o dog. Mano. É agora é a hora. Doguinho. Cara, sinto muito, mas eu vou ter que partir. Aqui não é meu lugar. A minha. Eu vim. Da onde eu vim. Não é aqui, cara. Eu preciso ir embora. Tá. Fica bem. Oi. Será que não, é... não dá pra levar ele no barco? Não, não melhor não, ah. mano. Pra onde a é... gente vai, ele não tá acostumado. Seja livre, meu querido. Falou, meu amigo. Tchau. Vamos, Fernando. Luiz, cadê você, Luiz? Eu já tô Oi. no barco. Eu também, aqui. Cadê você? Cara, ele vou... tá me seguindo, velho. Ele tá querendo me seguir, velho. Meu Deus, doguinho. Vai embora, velho. Vai! Luiz, cadê você, mano? Eu tô aqui, cara. Eu tô indo pro meio da ilha. Eu tô indo pela lateral da ilha. Cadê você? Calmou. Pera. A gente foi pro lado... Eu tô aqui. Atrás de você. Atrás de você. Eu tô. Atrás de você. Atrás de você. Pera. Vamos. Você quer ir pra onde, cara? Você vamos, Luiz. Vamos. Vamos, vamos só. Vamos se afastar eu disso. Acho. Vamos se afastar disso. Se Essa ilha de louco. Vamos embora. Vamos isso embora. não vai tão rápido que meus braços estão tá cansados demais. Bom. Bom, a gente conseguiu sair de lá, Luiz. Aqui já Sim. estamos mais em segurança. Menos Olho mal. Olha o tanto, cara, de monstros que tem Meu ali. Meu Deus, eu não sei isso como. Não é normal, eu não cara. sei como a gente resistiu a isso. Mano, a cara. gente é muito mais forte do que parece, né? Sim, cara. Agora... Cara, como é. isso é possível? Não sei. Eu acho que é as pessoas que se transformou do barco onde a gente caiu. Ainda bem que esse daqui, meu... Sabe o que eu acho que é? É que no meio das ilhas tem correnteza. Provavelmente esse barco foi trazido pela correnteza, mano. Deve ter vindo cara. certeza daquele navio, esses botes. Com certeza, cara. Olha, outras lulas aqui, cara. Será que... Dá pra comer carne de lula? Não sei, não. Não sei, não. Mas 13. não custa, né?